Seja você mesmo, autenticidade, não seja um personagem, por favor. Se você é tímido, seja tímido no vídeo. Se você é uma pessoa subvertida, Itália não, assim, não tem problema, você vai se contar um pouco. Mas autenticidade. Quando você fala a sua verdade, as pessoas vão acreditar. Se você for um personagem só, você não, ninguém vai dar crédito. E a gente percebe quando a pessoa está falando a verdade ou não. Por isso que eu sou contra você contratar um artista para fazer propaganda do seu, da sua empresa. Não é verdade, aquilo é uma atuação. Não vale a pena. Agora, quando você fala daquilo que você acredita, você está mostrando para as pessoas aquilo. Então, isso é verdade.